Olá, tudo bem? E qual será o assunto de hoje, hein? Dicas básicas para aprender Libras. Que legal! Mas antes, segue a Uníntese aqui no YouTube e curta nosso vídeo. Então, o assunto de hoje é dicas básicas para aprender Libras. Vamos lá? Mas se você acha que é a única pessoa que ainda não sabe Libras, mas tem vontade de aprender Libras, e não sabe onde, não sabe como é importante começar, você procura... O ideal é iniciar num curso básico de Libras. E aí, nesse curso, o que você vai aprender, principalmente, é o que o professor vai te mostrar. E é um professor surdo. Você vai ver os sinais que ele faz, por exemplo, do alfabeto, A, B, C. Depois você vai aprender a sinalizar cumprimentos. O que é cumprimentos? Por exemplo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Esses são os sinais de cumprimentos. Também você vai aprender sinais da família, de profissões, vários sinais. Isso é que se aprende num curso básico. Mas você pensou que fez o Libras 1, o 2 e ah, não preciso mais, não tem que aprender, continuar aprendendo, precisa buscar porque tem muito vocabulário e tem que fazer muita prática, você vai aprender configurações de mão, movimento, expressões faciais, é importante que você aprenda na prática o curso básico, o professor surdo vai te ensinar a praticar muitos sinais e a prática com ele vai te melhorar cada vez mais e você vai se apropriar da língua. Se você fez um curso, estudou e voltou para casa com vontade de aprender ainda mais, pode pesquisar livremente, tem muitos vídeos no YouTube para a gente poder praticar. Anota textos, por exemplo, frases básicas, o que o professor te sinalizou no curso, por exemplo, em casa você pratica o que aprendeu no curso e repete, repete, até que isso esteja intrínseco em você. Mas a prática é muito importante para a pessoa. Mesmo que seja só o básico, ah, eu não sei mais nada. Pega coisas do curso e procura o professor para você absorver mais conhecimento. E ele vai te ensinar, vai te explicar. Depois... Você vai evoluindo, faz o Libras intermediário, depois o avançado. Você vai amar estudar Libras. Mas o que é mais importante na comunicação com as pessoas surdas é que você está aprendendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe a sua opinião aqui. A sua experiência, a sua primeira experiência no seu curso básico de Libras, aonde foi? Comenta aqui no chat. Tchau!